No vídeo de hoje eu quero revelar para vocês um segredo, na verdade uma fórmula que vem me ajudando muito na obtenção de resultados, em conquistar meus objetivos e eu quero revelar essa fórmula para você. E eu tenho certeza que você está assistindo aqui porque você tem vontade de realizar os seus sonhos, de comprar, pode ser o seu imóvel, pode ser de ser aprovado no financiamento. pessoal, tudo bom? Aqui é Márcio Guimarães mais uma vez. Hoje o vídeo está um pouquinho diferente, vocês que estão acostumados a me ver gravando o vídeo dentro do meu estúdio, hoje eu decidi fazer um vídeo um pouquinho diferente, vocês já vão entender porquê. No vídeo de hoje eu quero revelar para vocês uma fórmula que vem me ajudando muito é, na obtenção de resultados, em conquistar meus objetivos e eu quero revelar essa fórmula para você que não fui eu que inventei essa fórmula é uma fórmula que eu aprendi estudando trabalhando muito e me ajuda a realizar sonhos e eu tenho certeza que você está assistindo aqui porque você tem vontade de realizar os seus sonhos, de comprar pode ser o seu imóvel, pode ser de ser aprovado no financiamento, pode ser de fazer uma viagem ou pode ser um sonho assim como esse que eu realizei há uns três quatro meses atrás em abril agora desse ano que foi comprar uma motoca para mim à vista e eu tô gravando esse vídeo não é para me mostrar não é para pra para me gabar, nada disso, mas aqui no YouTube muitas pessoas às vezes acham que o que nós falamos é simplesmente por falar e não vivemos. E como eu vivo muito isso, realizar sonhos, ajudar pessoas, e eu sempre digo, eu sou corretor de imóveis, eu sou empreendedor e sou especialista em ajudar sonhos, eu decidi fazer esse vídeo tipo vlog mesmo, para mostrar para vocês e aqui também o um resultado que realmente é possível e como o assunto é revelar uma fórmula onde vocês vão poder conseguir realizar o sonho de vocês eu quero que você escreva que você anote isso para que você possa conseguir realizar talvez um financiamento talvez é, a compra do teu imóvel talvez um passeio uma viagem mas antes disso eu quero te convidar a pôr o teu capacete pra gente dar um rolezinho nessa belezura aqui, vem comigo Acabei de chegar aqui no posto, esse, esse posto aqui é um home point, vamos dizer assim, acho que é essa a palavra onde todos os, é, os motociclistas acabam se reunindo para gente começar o nosso passeio, estou esperando alguns colegas chegarem e onde vocês vão sair daqui comigo para dar um passeio de moto, mas o vídeo de hoje é justamente para revelar qual é esse segredo, qual que é os passos dessa fórmula que vai te ajudar a conquistar os seus sonhos que vem me ajudando. O primeiro passo, anota aí, é você ganhar mais. Isso mesmo, ganhar mais dinheiro. E como é que você faz isso? Muitas das pessoas acham que para ganhar mais dinheiro, ela precisa entrar... Na, na, lá na frente do seu chefe, numa reunião com o seu chefe, e pedir um aumento, né? E pode ser que isso funcione para você, né? Pode ser que não funcione. Espere lá, teu chefe tá de bom humor, entra lá na sala e peça um aumento, você acha que isso vai dar resultado? Legal. Mas ganhar mais, eu, eu acho que... existe duas formas para você ganhar mais. A primeira é você dar mais, apresentar mais do que realmente é esperado de você, e você também é, conseguir gostar e fazer aquilo que você gosta, né? Gostar do que você gosta e fazer aquilo que você gosta realmente é muito importante. Quer ver? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu quero chamar um colega meu aqui só para você ter uma noção do que, que é ganhar mais. Não sei se vocês vão entender. Quer ver? Deixa eu... Tá chegando aqui o Raulzito. Esse é o nome hoje não, Raulzito. É Raul, <risos> Raul, esse aqui é meu irmão de pro de Adriano. Esse aqui é o Jefferson, tamo junto. Até o Anderson veio aí não? É o Anderson, tá vindo ou não? É o Anderson. É. O Anderson chegando de motoca aqui, ó, pra gente passear. Mas deixa eu aproveitar aqui que eu tô gravando, quer ver? Eu tô dando um exemplo pra galera aqui, irmãozão. Eu quero te pedir um exemplo pra você também. Fica aqui é, comigo. Pô. Tô falando Olá. pra galera que quer ganhar mais dinheiro. E muitas pessoas acham que para ganhar dinheiro, as pessoas precisam pedir aumento, eu Tava falando com o Jefferson Sim, sobre isso, né? Mas quer ver um exemplo? Quero dar o um exemplo de você. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com representação comercial. Representação comercial. Você gosta do que você faz? Gosto muito. Ah, caramba, Então você, além de gostar do que você faz, você faz aquilo que você gosta, né? Com certeza. Se você quiser ganhar mais dinheiro, o que você tem que fazer? Eu acredito que eu tenho que investir em outras frentes. Em outras frentes. Ou seja, você tem que empreender. Empreender. Empreender. Rausito. Você, ah. para ganhar mais dinheiro, você é, você é psicólogo, né? Eu sou psicólogo organizacional. Organizacional. Para você ganhar mais dinheiro, o que que você... Vocês estão vendo que são, não tá nada combinado aqui. Os caras estão de... Depois vão me dar autorização. calça curta aqui. Bicho. Vão dar autorização para aparecer aqui no vídeo. Mas se você quiser ganhar mais dinheiro, o que que você tem que fazer? Inovar. Inovar. Tem que inovar, trazer coisa nova. E na sua, vamos supor, quer ver? Eu vou até trazer um pouco, porque muitas pessoas estão assistindo a gente. Elas trabalham, por exemplo, eles são funcionários tal, e elas não têm esse espírito de inovação. Elas têm a sua profissão. Você, por exemplo, como psicólogo. Se você tivesse que ganhar mais dinheiro, como atendendo pessoas, o que, que você acha que você precisaria fazer? que é pergunta? Se você hoje é psicólogo, você trabalha por exemplo atendendo pessoas, certo? Uhum. Você acha que, por exemplo, você tem que esperar as pessoas chegarem até você para ter mais consultas e ganhar mais dinheiro ou você acha que você tem que fazer isso que você acabou de falar? Isso. Inovar, né? Você tem que fazer algo a mais para que outras pessoas cheguem até você? Isso é hoje, hoje por exemplo, eu atendo empresas, né? Eu, atendo, eu, eu trabalho com, com psicologia dentro das empresas. Então, para trazer mais empresas, como o mercado é muito orgânico, essa inovação é que vai me deixando sempre na frente, me trazendo novos clientes, mas eu não posso parar nunca, eu tenho que sempre estar adiante, sempre conhecendo, sempre sabendo a realidade dele, vendo o que, que ele precisa, conhecendo, adaptar, seu público. Conhecendo, conhecendo aonde eu posso ir, mas conhecendo quais são as realidades e dificuldades que eles enfrentam, Pra gente chegar em alguns produtos que são legais para eles Então toda hora a gente tem que estar tá pensando, tem que estar tá escutando o cliente toda hora para poder inovar Isso aí, Já é, pessoal, você da mesma forma como, como o Raul trabalha, você é dentista que eu sei, uhum. meu amigo, a gente anda de motoca junto para você ganhar mais dinheiro, nós estamos falando aqui sobre uma fórmula de como as pessoas podem realizar seus sonhos, é o primeiro passo da fórmula é ganhar mais e muitas pessoas acham que para ganhar mais, elas precisam já ser ricas, elas precisam já ser é, pessoas que por exemplo, tenham um pai que deu uma, uma, deixou uma herança ou ganhar na loteria e não é isso, não é, não é isso, a gente ganhar mais a gente precisa fazer alguma coisa. Você é dentista, se você tivesse que ganhar mais, o que, que você acha que você precisaria fazer? Ajudar, primeira coisa, ajudar as pessoas Ajudar pessoas, essa é a palavra Sim, a palavra que você tem que ajudar as pessoas a conseguirem algo melhor para elas No meu caso, conseguir melhor sorrisos das pessoas E depois... Através disso, atingir o maior número de pessoas possível. Legal, legal. Valeu, obrigado. Depois você vai me autorizar a falar aqui, Sim. tá? Beleza? Obrigado, Jefferson. Gente, então, é, é isso que eu, que eu queria mostrar. Eu trouxe aqui, nada combinado. A gente tá fazendo um passeio de moto. Mas são três é, públicos, né? Na verdade, diferentes. Ou seja, como se fosse três pessoas que estivessem me assistindo aqui diferentes E o que, que eu quero deixar de exemplo desse primeira fase de ganhar mais? É que não é necessário você ser rico no aniversário você ter muito dinheiro. Quantas pessoas de vocês conhecem que tem muito dinheiro e perderam tudo? É? Então quando você precisa ganhar mais dinheiro, você precisa... É, eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo Se você quiser conhecer um pouco mais de algumas estratégias De tudo isso que eles falaram aqui é, de para você poder ganhar mais Você pode ter o teu trabalho, você pode fazer alguma coisa Você pode ser especializado em alguma coisa E você precisa alcançar clientes, você precisa entender os clientes Você precisa fazer anúncio, você precisa empreender Você precisa ir assim que as pessoas ganham mais E aí quando você ganha mais... Você consegue ir pro segundo passo e a segunda fase dessa fórmula que eu já vou adiantar, como vocês estão vendo, não é nada mágica. Não é uma fórmula mágica, ela depende. Eu aprendi ela pela internet com uma pessoa do mercado financeiro, do mercado econômico, e tem funcionado para mim, eu tenho realizado sonhos. E é por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. E como você pode inovar, como você realmente vai poder ganhar mais, para que você passe para o segundo passo que é gastar. Bem. Isso mesmo, gastar bem não é você... Não é você sair gastando tudo aquilo que você ganhou mais, não é nada disso. Semana passada eu estava vindo do trabalho, peguei um, né, um Uber e ele me perguntou: sabe que o Uber gosta de, de, de, de conversar muito, né? E ele me perguntou assim, Guimarães, é, Guimarãe não, ele viu meu nome ali, né? Márcio, ele falou: Márcio, tudo bom? Você trabalha com quê? E eu falei pra ele: eu não trabalho. E ele olhou pra trás rapidamente e disse: e antes que ele respondesse, eu falei assim: calma aí, deixa eu tentar explicar. Eu confundo o meu trabalho com hobby, ou seja, eu gosto muito daquilo que eu faço, então eu não vejo isso como trabalho. Ganha. Quando você sabe quanto você ganha, você sabe quanto você pode gastar. E pagar bem é você saber quanto que você pode gastar e saber comprar as coisas necessárias e não gastar tudo aquilo que você ganha. Às vezes as pessoas estão gastando mais do que elas ganham por não ter esse controle. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu já ensinei as pessoas a como economizar dinheiro e lá eu falo sobre uma planilha que as pessoas podem fazer, podem, conseguem fazer, para ter o controle. Eu até falei nesse vídeo que as pessoas, pra, se você pegar o valor que você ganha no mês, dividir ele por, por dia, por hora, para saber quanto que é a tua hora. Porque Quando você for gastar alguma coisa, você saber, você saber quanto tempo você precisa trabalhar para conquistar aquilo, e aí você começa a dar valor. Isso é muito importante para você saber gastar bem. Quando você sabe é, gastar bem, você acaba economizando mais, e aí que nós vamos para a terceira fase dessa fórmula que não é mágica. Mas antes disso, deixa eu pedir para você que gosta desse conteúdo, do conteúdo do vídeo que eu venho gravado, que eu estou gravando é, aqui. É, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você poder receber notificações e sempre receber vídeos assim como esse para poder é, crescer, conseguir conquistar os seus sonhos. Às vezes pode ser para comprar o um imóvel, como eu já falei, para conseguir dar entrada no apartamento, às vezes para comprar uma moto, uma moto assim como essa, como todas as pessoas que estão aqui que andam de moto, elas, elas pagaram o preço de alguma coisa. E aí nós vamos para a terceira fase do nosso vídeo, que é investir melhor, investir bem. Cara, não pense, não, não adianta nada você ganhar muito dinheiro, não adianta nada você economizar dinheiro se você segue os conselhos dos gerentes dos bancos que na verdade, o que são os gerentes do banco não estou falando mal dos gerentes, mas na verdade eles são funcionários de uma instituição onde eles têm que administrar assim o seu dinheiro então e eles vão pedir para você deixar o teu dinheiro na poupança, e deixar o dinheiro na poupança é perder dinheiro hoje com a baixa da taxa Selic, com a taxa de juros baixo, você tá, o rendimento da poupança está sendo muito, muito, muito baixo. E aí que entra a, a, a essa terceira fase, que é você saber colocar o teu dinheiro em locais realmente que dão, que vão render mais, para que esse dinheiro possa crescer, você possa utilizar os juros compostos e possa crescer o teu dinheiro, ver o teu patrimônio crescendo, e aí sim você consegue realizar aí os seus sonhos, que tenho certeza que é uma coisa que todas as pessoas que realizam e que conquistam sabe que é gostoso bom eu vou partir agora para o pro, pro nosso passeio porque eu já tô aqui gravando o vídeo já tenho mais de 10 minutos e o pessoal tá me esperando aqui galera tô falando demais aqui vamos partir pro passeio né já tá chato né vamos lá vamos curtir vamos rodar um pouquinho galera se quiser participar desse passeio aqui com a gente Venha lá, eu vou deixar o link, não vou postar aqui no vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou postar lá no meu, no meu Instagram, o Instagram tá aqui em cima, aqui no vídeo. Se você quiser ver como é que foi esse passeio, como é que vai ser. Então vem com a gente e vejo você lá no Instagram. Até mais, tchau, tchau.